Squid Outsider modelo 2019 2020, esse é o modelo de carro que eu escolhi para ser o meu primeiro carro próprio após dois anos e três meses com carro alugado, e no vídeo de hoje eu quero te contar como eu fiz para conquistar esse carro mesmo pagando aluguel, como está sendo a minha experiência nos últimos três meses após a aquisição dele e se ele realmente vale a pena trabalhar com os aplicativos. E de quebra, eu ainda vou te mostrar alguns pontos positivos que eu como dono encontrei e que eu não largo mais mão de um quiz. Então assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. Música Então essa é a característica interna do carro, como vocês podem ver o volante ele é todo calibrado também na cor do veículo, aqui nas laterais também tá. tem essa parte laranja dos dois lados, os bancos também ó, eles têm a, a sigla da Outsider que é típica do, dessa versão topo de linha, os bancos eles são um pouco mais arrojados. O câmbio também é característica na cor E um diferencial dessa versão é o kit multimídia Como vocês podem ver, eu até deixei aqui na tela Driving Eco, Que é uma coisa bastante interessante Que ele consegue medir quanto que é o consumo do carro Pode ver, ó, eu estou com ar-condicionado Eu particularmente dirijo com ar-condicionado ligado Faço um híbrido de vez em quando de ar-condicionado desligado E ar-condicionado ligado E esse é o consumo que eu estou tendo 12.1 no litro do etanol um detalhe bastante importante, não é gasolina, eu só utilizo o etanol nesse carro. E nos últimos 460 km, né, eu tive tudo isso. Ele também tem essa opção aqui, ó, de pontuação eco, que ele mostra o, o meu desempenho como motorista. Pode ver, ó, minha aceleração 5 estrelas, mudança de velocidade 5 estrelas, antecipação 5 estrelas. Minha nota geral, 94 e 100. Também tem essa opção aqui que você pode também melhorar um pouco do desempenho do carro trocando com óleos de segurança é, cadê a aceleração parabéns suas velocidades de aceleração e condução são bastante estáveis aí ele vai dando várias dicas também aqui nessa opção aí ah, ele também tem a câmera de ré aqui ó engatei a câmera de ré tem a câmera de ré tem um carro atrás de mim Fora isso, o kit multimídia ele é completo Eu posso espetar o meu celular aqui Utilizar o GPS nesse painel aqui Quando eu tiver com o passageiro dentro do carro Tocou no aplicativo, ele joga aqui para o sistema do carro É super interessante ele Uma outra coisa também legal É que, que nem vocês estão vendo aqui ó, Que eu estou sem cinto de segurança Faz o seguinte Eu vou colocar o cinto de segurança E olha só ó, Beleza Sumiu é um aviso de cinto de segurança. Tô com cinto de segurança. Se tiver um passageiro aqui do lado e ele não colocar o cinto de segurança e eu avançar, pode ver, ó. Eu vou fazer uma pressão aqui, ó, no banco. Ó, fiz uma pressão no banco, tô segurando a pressão e ele tá falando que tá sem o cinto de segurança, e ele vai ficar apitando. Isso evita com que os passageiros eles também esqueçam de colocar o cinto de segurança no banco da frente, porque eles já não colocam no banco de trás mesmo a gente pedindo e às vezes eles não colocam no banco da frente e tendo esse aviso, eles já os passageiros se sentem incomodados com o barulho e colocam o cinto de segurança fora isso o espaço aqui dele interno é bem bacana os bancos traseiros tem dois isofix para cadeirinha infantil né? interessante, legal e é isso aí então agora vamos falar como que eu fiz para conquistar este carro aqui, mesmo trabalhando com carro alugado, bom quem me conhece e acompanha meus primeiros vídeos aqui do canal, sabe que eu sempre dizia, trabalhe com metas e objetivos alcançáveis. Quando você trabalha com disciplina, não faz corpo mole e utiliza de algumas estratégias, você consegue sim conquistar um bom faturamento nos aplicativos. E comigo não foi muito diferente, viu? Eu sempre ganhei bem e sempre juntei um quarto de toda a minha renda para que daqui quem sabe uns 5 anos eu conseguisse adquirir meu carro próprio zero. Essa era uma estratégia pessoal minha. E por incrível que pareça, eu consegui juntar esse dinheiro suficiente em metade do tempo estimado. E eu não vou ser hipócrita para dizer que em dois anos e meio mais ou menos ali, eu consegui juntar esses 46 mil reais somente com os aplicativos, que foi o total que eu gastei com esse carro. Claro que não, foi mais ou menos uns 10 meses atrás. Eu conheci um passageiro chamado Felipe. E Felipe, cara, se você estiver me assistindo, meu, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto que eu sou grato pela oportunidade que você me apresentou. Foi através dessa oportunidade que eu abri os meus olhos para o empreendedorismo, eu descobri que o meu trabalho como motorista de aplicativo não era somente o trabalho de motorista de aplicativo, eu tinha uma visão por ser um empreendedor, por trabalhar nisso, e ele vendo esse potencial em mim, foi aí que ele me indicou um curso chamado Fonte de Quatro Rendas na qual esse curso ele me ensinou como trabalhar fora dos aplicativos, fazendo dropshipping nacional e eu vou ser sincero contigo viu, hoje esse método se tornou a minha fonte de renda principal, por isso que nesse ano de 2020 eu vou deixar de trabalhar com os aplicativos em tempo integral e eu vou utilizar os aplicativos agora somente como fonte de renda extra atendendo também os passageiros vips que eu conquistei com o decorrer do tempo para que eu também possa me dedicar mais tempo ao Mercado Livre e ao YouTube que agora tá crescendo muito rápido e eu quero mostrar para você aqui ó quanto que eu já faturei utilizando desse método eu vou puxar até um pouco para o lado aqui para vocês poderem enxergar vou colocar a telinha aqui do lado olha só vou abrir aqui a minha conta resumo tá aqui ó nos últimos três meses este é o faturamento que eu tive trabalhando fazendo dropshipping nacional sem ter estoque nenhum e utilizando os métodos que eu aprendi nesse curso de quatro rendas bacana né e você também pode conquistar eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber como que funciona e tudo mais fique à vontade mas esse não é o foco do vídeo eu quero dizer que foi com o dinheiro que eu juntei nos últimos dois anos e três meses como motorista de aplicativo, mas os seis primeiros meses que eu conquistei trabalhando utilizando esse método de dropship nacional e é por isso que eu tive que comentar ele foi juntando esse valor mais o valor que eu já tinha juntado que eu consegui chegar no valor desse carro e conquistei ele à vista. Aí ah, eu comprei esse carro na verdade foi em dezembro de 2019 viu, mas só agora que eu postei o vídeo falando sobre ele. Agora eu acho que só faltou dizer se compensa ou não trabalhar com este carro nos aplicativos né ou se vale a pena comprar ele bom assim como opinião pinhão de dono esse carro aqui ele é muito econômico e como você sabe os combustíveis estão com os preços lá em cima e ele é bem confortável por mais que ele não tenha aqui o controle de regulagem de altura e do volante eu acho ele um carro bem confortável. Na questão de espaço interno, nada do que reclamar. Eu, particularmente, sempre dirigi carro sedã, sempre aluguei carro sedãs, mas por pegar esse carro hatch aqui, eu não tenho nada do que reclamar dele. E quem não sabe, o Quid Outside ele tem o maior espaço interno da categoria e também do porta-malas. Então, ele é um pouca coisa mais espaçosa que a versão mais básica dele. Um ponto negativo que eu achei nele é que quando você vai fazer uma curva um pouco mais acentuada. Ele parece que ele perde um pouco de estabilidade, mas é só, eu acho que é só impressão minha mesmo, viu? E uma coisa também que eu achei super interessante nesse carro, é que ele é um pouco mais elevado do solo. Então é muito difícil você bater em alguma lombada ou poste deitado, como o pessoal costuma dizer. E os passageiros que eu peguei até hoje, não reclamaram dele, pelo contrário até elogiaram o conforto e o design arrojado que ele tem, porque ele é bem estiloso mesmo. Agora se vale a pena comprar ele, eu vou deixar a sua escolha. Lembrando que a versão Life vale mais ou menos uns 35 mil reais em 1 a 0 2020. E tem a mesma economia e conforto dessa versão Quid de Outsider. O que muda mesmo de uma versão para outra é o kit multimídia, a câmera de ré, um pouco mais espaço interno e no porta-malas, e o design um pouco mais aventureiro. De resto é o mesmo carro. Aí eu vou te passar um macete. Eu não recomendo você comprar um Quid semi-novo inferior a 2019. Por quê? Porque esse carro ele começou a ser comercializado aqui no Brasil em 2017. E como todo carro que entra aqui no Brasil novo, que assim, né, começou a ser vendido no Brasil, ele sempre vem como uma bomba. E todos os problemas que tiveram da versão anterior, nesses modelos 2019 e 2020, foram todas corrigidas. Bom, era isso mesmo que eu queria dizer pra você. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem bacana, que você tenha entendido o que eu quis passar pra você. E se esse vídeo chegar a 5 mil likes, Likes, eu vou trazer todos os detalhes desse carro, como vocês puderam ver foi só uma palitinha rápida falando como que eu fiz para conquistar ele, um pouco dos detalhes positivos que eu achei nele e tudo mais, e agora se esse vídeo passar de 5 mil likes eu vou trazer um vídeo completíssimo falando sobre esse carro, então se você também tem alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, pode mandar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder.